Vou apresentar a vocês o um novo plano Bortoleto 2017. Para tudo que você estiver fazendo e preste muita atenção nesse vídeo. Está simplesmente maravilhoso. Vamos lá, Bortoleto, você pode mais. Qual é o seu sonho? Você ter mais tempo? Ter dinheiro? Ter liberdade? Oferecer uma vida melhor aos seus filhos, à sua família? Nosso mercado, mercado de perfumaria e cosméticos, é o segundo maior mercado do mundo. O Brasil é o maior consumidor de perfumes do mundo. O Brasil é o segundo maior consumidor de cosméticos do mundo. E o Brasil é o terceiro maior consumidor em higiene pessoal, cosméticos e perfumaria. A Bortoleto é uma empresa já consolidada no mercado, há 10 anos fundada em 2006 é uma empresa 100% brasileira que possui um portfólio de mais de 120 produtos próprios mais de 100 bortoleto store espalhado em todo o brasil Parceria com a ABF, que é a Associação Brasileira de Franquias, e a Anvisa. Filosofia da empresa é oferecer produtos de alta qualidade e ajudar as pessoas a lutar pelos seus sonhos. Como mudar de vida na Bortoleto? Sendo um franqueado da empresa. Como diz o Walt Disney, você pode sonhar, criar, desenhar e construir o lugar mais maravilhoso do mundo. Mas é necessário ter pessoas para transformar seus sonhos em realidade. Nossos produtos perfumes masculinos, perfumes femininos, nós temos uma linha de hidratantes e cuidados com o corpo, nós temos uma linha capilar profissional, nós temos uma linha de make-up top de linha no Brasil. Tudo que há de bom e do melhor... A Bortoleto está adquirindo, está investindo cada vez mais em pesquisa, tecnologia para trazer para o mercado brasileiro os produtos de alta qualidade e com preço acessível a todos. Nosso modelo de negócio tem a parte da empresa e a parte que cabe a gente. O que cabe a empresa? Fabricar e distribuir os produtos, inovar em tecnologia né, e manter a qualidade dos produtos e pagar você através das vendas e das indicações. Qual o seu papel no negócio? Consumir e revender os produtos e duplicar os benefícios e o plano de negócio. Quanto mais vezes você duplicar o projeto, maior a sua chance de ter sucesso dentro dessa empresa. Como iniciar o seu próprio negócio Bortoleto? A Bortoleto é uma franquia, mas você não vai simplesmente pagar uma franquia. Na Bortoleto, você adquire a sua franquia já com uma compra a compra simples, uma compra única, e você a partir desse momento já é um franqueado Bortoleto quais os valores dessas compras? são três kits disponíveis hoje para você kit profissional, o empreendedor e o executivo, hoje nós indicamos você entrar com o kit executivo de R$ reais, que vai te dar direito a todos os bônus em plenitude, vai ganhar muito mais, pois você adquirindo uma franquia profissional de 600 reais você tem 900 reais em produtos vai ter aí 50% de lucro nas suas vendas nesse primeiro produto que você comprou empreendedor, R$ 1.200 você vai ter direito a 66% de lucro nessas vendas porque você vai comprar R$ 2.000 em produtos a franquia executivo que custa R$ 1.800, você vai ter direito ao dobro, ou seja, vai ter lucro de 100% já na primeira com R$ 3.600 em produtos. Isso é muito alto, é muito produto que você vai ter aí para você já poder ganhar dinheiro já iniciando o projeto. Primeiro, que a profissional dá 10% do bônus equilíbrio, que é o bônus binário. A empreendedor dá 15% e a executiva dá 20% do bônus equilíbrio. Entre outros benefícios que a franquia executivo vai te dar, você vai entender. A Bortoleto hoje está com 16 formas de ganho, exatamente isso. Você não tem dedos na mão para contar, a quantidade de bônus que nossa empresa tem. Nós temos a venda direta, o bônus Unilevel pessoal, o bônus e-commerce, o bônus de ativação mensal, o Star 1000, o bônus de indicação direta, bônus de equilíbrio, bônus de indicação indireta, bônus Unilevel, bônus upgrade. Participação de lucro, bônus de elite, bônus carro, bônus viagem, pontos acumulados pessoais e pontos acumulados unilevel. Na Bortoleto a sua pontuação vale dinheiro e a sua pontuação vale prêmios também e a sua pontuação não zera. Você acumula pontos para ganhar vários prêmios dentro da empresa primeira forma de ganho a venda direta essa simulação você comprando um perfume a 75 reais, você vende a 150 reais lucro de 75 reais em cada produto você recebe aí 2250 vendendo apenas um perfume ao dia é a única brasileira hoje com 33% de essência na fórmula do perfume isso significa muita concentração de essência Muita fixação vendendo dois perfumes ao dia: R$ reais Três perfumes ao dia: 6.750. Bônus Unilevel para tudo você precisa indicar apenas dois diretos para abrir seu escritório para estar liberado toda a parte financeira do seu negócio: dois, apenas dois. Um na equipe do lado esquerdo, outra na equipe do lado direito do binário. Nós vamos falar sobre o binário lá na frente. O bônus Unilevel toda vez que você junto com sua rede, consome produtos vendem produtos, geram pontuações e você vai se graduar dentro da empresa, com apenas dois mil pontos você passa a ser bronze sem limite de volume por linha, o bronze é isento de volume por linha, ou seja da onde vier esses dois mil pontos você vai graduar bronze teto binário do bronze, dois mil reais se você não é qualificado mas você fez binários, seu teto binário é 500 reais, prata 7 mil pontos, bateu 7 mil pontos, tem dois bronzes na sua rede em linhas diferentes, passa a ganhar 17%. Volume máximo por linha, na 60, 40. Teto do bônus equilíbrio, 5 mil reais. Safira, 15 mil pontos, passa a ganhar 23%. É necessário ter 3 bronzes dentro do sistema, você já bate Safira. Teto binário, 10 mil reais. Esmeralda, 30 mil pontos, passa a ganhar 30% da sua rede, 30% do volume unilevel de sua rede. É preciso ter um prata e dois bronze para você bater o seu esmeralda. O teto passa para 15 mil reais bônus binário. Continuando, diamante, 60 mil pontos. Você passa a ganhar 38% do volume Unilevel de toda a sua rede. Isso é sensacional. É necessário apenas ter um safira, dois pratas e um bronze na sua rede. Teto do bônus equilíbrio é de 30 mil pontos. Diamante, uma estrela. É aquele diamante que tem um diamante formado por você. Passa a ganhar 46%. É necessário ter um safira, dois pratos e um bronze também. E o teto passa a ser R$ reais Diamante, duas estrelas, 60 mil pontos, a mesma pontuação, mas você tem dois diamantes aí trabalhados abaixo de você. Você é necessário também ter um safira, dois pratos e um bronze. E o teto do seu bônus passa a ser R$ 40.000 duplo diamante 200 mil pontos passa a ganhar 56% exatamente isso 56% você precisa ter um diamante um esmeralda e dois pratas na sua rede seu teto binário passa a ser 50 mil reais triplo diamante 500 mil pontos passa a ganhar 58% precisa de dois diamantes um esmeralda um safiro e um prata diamond crown Precisa de um duplo diamante, dois diamantes, um esmeralda, um safira e um prata. Royal Crown precisa de um triplo, um duplo, dois diamantes, um esmeralda, um safira e um prata. Bônus e-commerce: quando você entra na empresa, você adquiriu sua franquia, fez aquela sua primeira compra, você já tem direito a um escritório virtual e. E dentro do seu escritório virtual tem um link, que é a sua loja virtual, pessoal, é exatamente isso. Hoje você paga aí no mínimo 3 mil reais para montar uma loja virtual. Na Bortoleta ela já te dá essa loja virtual de graça e você vai poder divulgar essa loja virtual, vender através da internet e a empresa vai fazer todo o trâmite de entrega dos produtos, recebimentos e ela vai te repassar 50% do lucro, apenas divulgando o link, olha que maravilha. Bônus de ativação mensal. Hoje você tem duas opções de ativação mensal. Lembrando que é necessário todos estarem ativos para participar do plano de carreira e dos bônus de equipe da Bortoleto. Duas opções. Opção 1, um, R$160, você recebe um perfume de CML. E a opção 2, que é a mais desejada, é o que nós indicamos para vocês, vale. 300 reais a preço de franqueado, você escolhe seus produtos, ganha 150 pontos para graduar e mais 30 pontos de e mais 100% de lucro na venda. Então é o famoso 4 em 1 aí, você se ativa no sistema, você ganha lucro de venda, você ganha pontos de Unilever e você ainda ganha pontos na graduação, exatamente isso. Então é muito importante você trabalhar a sua rede para que ela... Sempre por essa segunda opção. Toda vez que alguém da sua equipe se ativa mensalmente, você recebe seis reais até a décima geração. Olha só, nessa simulação, você tendo apenas cinco diretos na sua rede, e esses cinco também cadastraram cinco. Até a quinta geração, você vai ter mais de 20 mil reais, 23.430 reais até. A quinta geração, então todos os meses entrando para você esses valores. Estar mil é para você que é um ótimo vendedor, você que é um excelente vendedor que vende mil reais por mês ou mais, né? Você já vai participar dos sorteios que a empresa faz de uma viagem nacional com acompanhantes. Bateu, vendeu, já vai participar naquele mês ali. Todos os meses, 12 meses passados, é feito o sorteio para todos que participaram. Que estão aptos a ganhar aí essa viagem, batendo a cota de estar mil, além do PIN que você ganha. Bônus de indicação direta. Lembra que esse negócio é um negócio de duplicação. Se você traz para a empresa. Novos franqueados, a empresa te remunera com 10% pela indicação que você fez. Exemplo, você indicou um executivo de R$ 1.800,00, a empresa vai te repassar R$ 180,00 na hora. Não vai esperar acumular o mês todo não, a empresa te paga no dia, no ato. ok Empreendedor. 1.200 a empresa te paga 120 reais Profissional 600 a empresa te paga 60 reais Estou falando isso porque a maioria das empresas Acumula isso aqui durante todo o mês Para te pagar só no outro mês A Bortoleto paga diariamente Bônus de equilíbrio que também é um bônus diário É um bônus do seu trabalho e da sua equipe O trabalho do binário O sistema binário é um sistema que você tem duas equipes Uma do lado esquerdo e uma do lado direito À medida que você cadastra uma pessoa do lado direito Outra do lado esquerdo Você já está a todos os bônus da Bortoleto e essas pessoas cadastrando, você ensinando elas a cadastrar em novas pessoas também, vai formando uma estrutura binária e toda vez que faz pontuação do lado direito e pontuação do lado esquerdo, a empresa te paga 20% da equipe menor. Ou seja, nessa simulação, você é um executivo tem direito a 20%. A sua equipe da direita gerou, juntamente com você, 6 mil pontos na sua equipe da direita. E sua equipe da esquerda, 9 mil pontos. Chegou no final do dia com essa pontuação, a empresa vai te pagar 20% de 6 mil. E aquele 3 mil que sobrou vai ficar para o dia seguinte. A empresa te pagou R$ reais apenas em um dia. Basta você trabalhar da maneira correta, cadastrou dois e ajudou esses dois a cadastrar mais dois também. E aqueles dois cadastraram mais dois e assim sucessivamente. Ajude que você será ajudado. Bônus de indicação indireta. Olha que máximo, olha que show de bola esse bônus. Exatamente quando você escolhe trabalhar com a franquia executivo, você tem ganhos até o 11 nível. 11 nível de indicação indireta. Isso aqui, toda vez que entrar alguém na sua equipe, do lado direito, do lado esquerdo, lado maior, lado menor, não interessa, em qualquer lado da sua rede, até o 11 nível você vai ganhar. Se você for profissional, você vai ganhar segundo, terceiro e quarto nível. Se você for empreendedor, do segundo até o sexto nível. Mas se você for executivo, olha só que show, pessoal. E o executivo até o décimo primeiro nível, ok? Então, como eu falei para vocês, vale muito a pena você ser um executivo na empresa Bortoleto, comprar o seu kit de R$ 1.800,00, que você vai ter plenitude nos ganhos. Olha só isso. Vamos simular aqui o executivo. Ele ganha R$ 12,00 por cada indicação indireta até o... Quarto nível, do quinto nível até o oitavo nível, 9 reais, e do nono até o décimo primeiro, R$ reais. Isso é maravilhoso. Você ganha muito isso aí é a longo prazo. Vamos imaginar que você indicou cinco pessoas diretas e cada um deles também indicaram cinco. Então você vai ter aí até o sexto nível, como nessa simulação, R$ mil reais que você vai receber sem ser aquela pessoa que você trouxe diretamente para o negócio. Ou seja, você trouxe pessoas direto para o negócio que indicaram novos, que indicaram novos, que indicaram novos. Até a 11ª geração você ganha. Olha aqui, 178 mil reais até a 6 geração. Bônus de upgrade. Toda vez que você indicou alguém dentro da sua empresa, essa pessoa entrou de repente com um kit menor, com um kit profissional. Ela quer fazer o upgrade para ganhar mais, quer ir para o kit empreendedor. Ela vai lá, paga a diferença, 600 reais, tá recebe em produtos a preço final e você ganha 10% novamente dessa diferença, ou seja, mais 60 reais que entra para você. Se ela quiser ir do profissional direto para executivo, ela vai pagar reais, pegar R$1.200 em produtos, e você vai ganhar R$120 também desse bônus de upgrade. Então, como a gente fala, se você tem condição hoje de entrar com 1.80,0, não deixe essa oportunidade escapar, já entre com reais, porque você já vai ter lucro na primeira compra, participação de lucro. A empresa separa 6% do volume nacional de pontos e divide em esmeraldas até Royal Crown. É exatamente isso. Ela fez lá um milhão de vendas. Eu vou dar um exemplo. Um milhão de vendas. Ela separa 10% de um milhão, divide entre os esmeraldas. 40% de um milhão divide entre os diamantes. 20% de um milhão, duplo diamante, e assim sucessivamente. Além disso, a empresa também pega 8%. De todo o volume eh, da empresa de pontos Unilevel, e paga o bônus de elite, que é a partir de diamantes aí, tá? Então diamantes aí vai ter quatro cotas, duplo 6, triplo 8, Diamond Crow 10, Royal Crow 12 cotas, e isso é dividido da mesma forma que o bônus anterior. Bônus carro e bônus viagem. Graduou, ganhou. O bônus carro será pago mensalmente ao diamante que se qualificar. De acordo com o seu bônus, tá? O Cruzeiro Marítimo será na Costa Brasileira com direito a um acompanhante. Diamante, bateu diamante, ganha mais mil reais aí, que é o bônus carro. Mil reais para pagar o seu carro. Duplo diamante, dois mil reais. Triplo diamante, quatro mil reais. Diamond Crown, seis mil reais. Royal Crow, oito mil reais. Isso é sensacional. Aqui, graduou, ganhou na hora. Pontos acumulados, pessoal. Isso aqui é uma jogada muito show de bola que a empresa fez, por quê? acumula seus pontos você não perde ponto na empresa a maioria das empresas chega no final do mês zero os pontos na bortoleta não zero. você vai ter seus pontos pessoais aí suas compras seu consumo sua ativação isso vai somando somando somando uma hora você vai chegar à pontuação que vai ter aí direito a ganhar um tablet a ganhar um smartphone a ganhar uma viagem de cruzeiro marítimo inclusive junto aí de repente com os diamantes pontuação residual acumulada é uma outra pontuação, a pontuação de equipe. Toda a sua pontuação de equipe você não perde, não chega lá no final do mês e perde essa pontuação, não. Ela vai gerar para você prêmios maravilhosos. Exatamente como vocês estão vendo, acumulou 60 mil pontos, já tem direito a um cruzeiro. Não interessa se você é bronze, se você é prata, se você é vendedor, se é, é safira, se é esmeralda, não. Você acumulou 60 mil pontos de equipe, você ganha um cruzeiro, independente de ser qualificação de diamante, ok? Cancún 260 mil pontos, aí tem Disney, 800 mil pontos, Las Vegas, Dubai, tem carro, Mercedes, tem uma casa, tem uma Ferrari, tem uma mansão, tem iate, cada ponto seu vale muito, pessoal, para a empresa e para você, porque quando acumula, não tem aquela de, ah, nunca vou conseguir chegar, você vai só depende de você e da sua equipe, quando você vai chegar, mas todos podem chegar, porque é acumulativo, então tem duas opções né, de conseguir esse cruzeiro, com 60 mil pontos acumulados ou batendo diamante, Cancún 260 mil pontos ou batendo duplo, Disney, 800 mil pontos ou triplo diamante, Las Vegas, 1 milhão e 800 ou Diamond Crow. Dubai, 5 milhões de pontos ou Royal Crow, ou né, batendo Royal Crow. Mercedes, 20 mil pontos acumulados Aí até o Royal Crown quer, né? Isso é maravilhoso, show de bola E você também vai poder, independente de qualificação Você vai poder chegar a essas pontuações 50 milhões de pontos, você ganha uma casa 100 milhões de pontos, uma Ferrari Olha só, a empresa dando Ferrari Mansão, 210 mil ponto, milhões de pontos Você ganha uma mansão no valor de 4 milhões Olha que show, um iate no valor de 5 milhões de pontos de reais, né? Você precisa acumular 500 milhões de pontos. Ah, mas isso é muito difícil eu, eu chegar a esse ponto. Não é difícil, é cumulativo, é cumulativo. Mas você vai chegar. Basta você ter foco, basta você trabalhar sua equipe, sua equipe vai estar tá sempre crescendo, né? Como a gente chama no marketing de rede, um crescimento exponencial, que é um crescimento de 2, depois é 4, depois é 8, depois 16. Né? é assim o crescimento exponencial, porque você cadastra dois já está ativo no sistema, já vai ter plenitude de todos os ganhos. Chegou a bronze, você, a sua rede também vai querer chegar a bronze e vai crescer. Você vai abrir mais uma linha, você cresceu ali, chegou a prata, você vai crescer mais uma linha, vai chegar safira, esmeralda e a sua pontuação logicamente que no início é, é é pequena mas depois vai dobrar triplicar quadriplicar rapidamente só depende de você e do seu trabalho tá certo e você vai poder chegar a qualquer ponto dentro da empresa você chegou na empresa não para ser um bronze você chegou na empresa para ser um royal crown tá certo então vem pra cá vem pro nosso mundo Seja bem-vindo a Bortoleto, você está no momento certo, você está na hora certa, no local certo. Só está faltando você tomar a sua atitude agora de fazer o seu cadastro com a pessoa que te indicou esse vídeo aqui. link da descrição está aí embaixo também, para você que queira se cadastrar comigo. Tá? Estamos juntos nesse projeto, vem com a gente, vem para Bortoleto. Na Bortoleto você pode muito mais.